A senhora alguma vez presenciou, esteve presente em alguma transação em dinheiro que o PL tenha feito com algum deputado? A senhora viu, estava presente? Estive presente. Mas não era mensalão. Mas eu estive presente. Foi um dinheiro... Que o Valdemar entregou para o Remy 30. Quem levou foi o um segurança do deputado Valdemar e entregou para o Remy 30 no flat dele entregou em São o Paulo. o quê? O dinheiro. É a única vez que eu vi o, o dinheiro. O quê? O quanto? Ah, não sei, deputado. Pera, não, não, tudo bem. Não me interessa, não é meu? Não sabe. Não, entregou não sei. Então, tudo bem. Bastante. Entregou o dinheiro, mas não sabe. Não. Bastante. Isso. O bastante para a senhora é quanto? Bastante é tipo uma mala daquelas que os senhores ganham aqui, cheia não, de não, dinheiro. Não, não, eu não ganho mala. Ganham não, sim, não, todos não, os deputados não, ganham uma mala sim. Todo não, ano não ganham? Não, cada quatro anos. executivo. Todo ano não, no início da legislatura É, então é esta. Desculpa, desculpa Eu, eu, eu, como O senhor ganhou, não ganhou? Vazia né? eu, eu ganhei essa mala em 1991 Mas todo depois, ano eu... acho que deu uma nova É, Depois não procurei mais Mas deixar bem claro que essa mala vem vazia Mas aquela estava cheia e, e que dimensões tinha essa mala, mais ou menos? Eu já falei a mala que os senhores ganham é aquela. Muito pequena.